eu falando, obrigada, Natália, eu já começando a falar e, e o microfone estava desligado. Vamos lá, então, é, caso vocês tenham dúvida, por favor, coloquem é, aqui no bate-papo, tá? Então, essa semana nós já estamos, né, na semana 11, não, 11, na semana 10, é, e essa semana é sobre o zoneamento e as diretrizes. Lembrar o seguinte, que a gente está trabalhando com é, zoneamento e diretrizes, tá? Então vocês precisam colocar é, as diretrizes também. Então, como que a gente chegou até aqui? Então, a gente veio, né, a partir da sétima semana construindo o plano ambiental. Né? Então, vou só por aqui para a gente lembrar. Então, na, sétima, na sexta, sétima semana foi dedicado a fazer o diagnóstico. Então, vocês fizeram uma, um levantamento das informações secundárias do parque e então foi feito um diagnóstico a partir de algum modelo de avaliação então que modelo de avaliação foi esse o PER, então é, pressão estado resposta e esse modelo ele permitiu também a partir do modelo de pressão estado resposta vocês trabalham um cenário que foi o conteúdo da semana passada então desse cenário né desse contexto que vocês já vieram construindo é a última, as duas últimas partes, o plano será o zoneamento, né? E do zoneamento a gente vai ter as diretrizes, né? Então, dependendo do objetivo, vocês vão ter diretrizes distintas. O que que é importante dessas diretrizes? Né? Opa! Essas diretrizes vão dar, né? É, subsídios para o que? Né? A gente vai estabelecer ações, projetos, programas, e dependendo da lei, ela é, também vai dispor, vai contribuir para a formulação de leis. Né? E é, um plano ambiental ele vai ter uma parte que, vai, que visa. O, o, a, o que a gente vai fazer de monitoramento, fiscalização, controle, licenciamento. Então, essas questões elas podem estar nessas diretrizes, podem, devem estar nas diretrizes. Então, só para dar um exemplo de uma unidade de conservação, lembrando que o parque é um parque urbano as unidades de conservação elas são dispostas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ela vai ter diferenças no manejo. Por que eu estou falando do, do, das unidades de conservação? Porque a gente tem um instrumento disposto, um instrumento que foi detalhado no Sistema Nacional de Unidades de Conservação chamado Plano de Manejo e ele prevê exatamente isso, essa revisão de cinco em cinco anos. E como que é feita a revisão? Em cima, do que é, foi proposto, né? no, é, da questão das diretrizes, das normas, diretrizes, recomendações, então, dos programas, projetos, ações e aspectos relacionados ao monitoramento, fiscalização, controle. Então, é, as ações, elas vão, elas podem, né, e dar subsídio, elas estarem incluídas é, nessas, nesses itens do monitoramento, né, para ser utilizado daqui Quatro anos para ser efetiva durante esses quatro anos, quatro anos, esses cinco anos, né? Então, é, eu construí com vocês, né? É, propus para vocês construírem um cenário de 15 em 15, né? É, mas até na, na semana passada eu tinha comentado isso. Então, um plano de maneira a gente pode é, alterar, né? Alterar não, mas esse. esse essa dinâmica dos cenários, ela pode ser adaptada para a situação. Né? Então, é, em cima do cenário, vocês vão, vão elaborar essas ações. Lembra que no cenário a gente tinha as tendências, as, as incertezas e as ações. Então, lembra que também a gente tinha, para formular os cenários, as ações, é, se elas acontecessem, né o positivo ou o negativo, sem a implementação de determinadas ações. Então, essas ações elas podem ser incorporadas é, no plano ambiental. Ou ainda pode se vocês como um grupo ou é, fazer usar essa ferramenta exatamente nesse sentido. Para cada ação que vocês propõem, pode fazer essa dinâmica de projetar para é, inclusive depois no monitor é, depois na revisão do plano verificar o que aconteceu ou não. Então, aquele documento que eu até deixei né, linkado no Moodle, que fala sobre os modelos, os cenários ambientais, é um pouco isso, falando de, de, de diversos cenários. E eles foram construídos em, que, em quais possibilidades? Né? Então, o no nosso caso é, do exercício, é, nesse fluxograma, né, nesse diagrama de ação e incerteza. Tá bom? Uh, então, o que, que a gente vai ter? Não vou debruçar na, na explicação dessa apresentação, porque ela está no vídeo. Então, eu só, tô, só trouxe, acho que você já percebeu, eu trouxe só os itens que a gente precisa é, pegar para pegar ou reforçar para discutir. Então, daí no vídeo, eu vou falar né, dos métodos, em geral, a gente vai tra trabalhar, né, quando a gente tem os mapas, por isso que eu passei para vocês toda essa parte é, de alguns dados, né a, a gente teria... É, as categorias temáticas, né, as, as, a, os layers, né, as camadas temáticas. Dentro das camadas, a gente teria as classes temáticas. Né, então, esse da avaliação da paisagem. Por exemplo, morro com ocupação antrópica, cobertura florestal. Então, a gente teria várias camadas. Nesse caso, ele está direcionado à questão do planejamento visando, sei lá, o turismo, o que for, conformidades. E isso vai... É, a, por análise multicritério, por sobreposição de mapas, daí né? quando a gente consulta o zoneamento, a gente trabalha com essas técnicas, né, e vocês tiveram uma base uh, na disciplina de cartigel, é, quem já fez, né, quem não fez, não tem problema, vocês podem fazer é, esse zoneamento de uma forma que a gente fazia antes, né, de, dessa disseminação das geotecnologias, que é fazer na folha, né, você pode sobrepor sobrepor as as informações, os mapas, né? Vejam que se vocês imprimiram ou mesmo jogar no PowerPoint e fazer essa sobreposição, elas estão sempre do mesmo tamanho, né? Vocês fariam o mesmo tamanho para fazer o desenho em cima, tá? Então, essa parte do zonamento vai ser importante por conta disso. Então, eu não vou criar zonas é, pelo meu bem-querer, né? Ah, eu acho que aqui tá interessante. Você, nós, como técnicos, né? Com esse conhecimento técnico, a gente tem precisa ter subsídios a partir do quê? Das informações que a gente tratou, tá? Então, por isso que o zoneamento, ele permitisse Uma outra questão que é importante é, as zonas, elas podem ter, é, ser ajustadas nos seus limites, tá? É, não precisa ter bolinhas, né? Pode ser um, um, um polígono mais, é, não vou falar redondo, mas fazer esse ajuste, não teria problema nenhum, tá? É, para a disciplina certo? Porque é o friso para a disciplina, porque, por exemplo, se vocês fazem esse ajuste dos polígonos, nessa né, simplificação do polígono, digamos, para restrições ambientais, uh, e dependendo, então, daí sempre tem que pensar na escala, né? você pode omitir informações, você pode é, suprimir áreas ou aumentar áreas, então, é, no caso da disciplina que eu estou falando que vocês podem fazer essa simplificação dos polígonos, tá? E também fazer à mão, daí vocês que que vão ver o melhor método, tá? Então só para lembrar para vocês, então quando a gente vai trabalhar, né, a questão das diretrizes, é, a gente sempre vai pensar nesse sentido, ó. O plano ele é composto por vários programas e os vários programas são compostos por projetos e os projetos que vão detalhar as as ações, tá? Então, sempre pensem nisso. Então, a gente trabalhou no cenário com algumas ações, né, fazendo essa identificação, inclusive, vocês podem fazer a questão do, é, desse exercício para várias ações ou para zonas. né? Vocês definiram uh, no cenário né, o que, que vai acontecer. Então, daí, desse, dessas questões que vocês estão trabalhando, vocês vão... É, definir em função das características ambientais, socioeconômicas, as zonas mais favoráveis, menos favoráveis, as zonas de restrição de uso, uso uh, é, passível de uso com restrições, coisas desse tipo nas zonas, né? É, definir o melhor local para se implantar determinada obra também pode ser, ou uh, dentro de uma área em que vocês vão propor algum projeto de revitalização, o que, que é, se dispõe melhor. Pra, então, nesse caso, um projeto de revitalização é importante ter a declividade, os córregos para verificar onde, é, é, onde seria ideal para cada item. Né? Então, é, sempre lembrar nisso, tá? Uh, para executar, para elaborar o plano, tá? E daí vocês, qual que vai ser? Daí, então, aqui na, na, no vídeo, né, que eu deixei, deixei gravado para vocês e nessa apresentação, eu até coloco uh, diferentes instrumentos, esse, é, le, é leis, não, mas uh, é, instrumentos que vão ajudar ou vão discriminar o que se pode, o que se não pode fazer, algumas recomendações, tá? É. E daí eu coloco aqui, então, ó uh, só o um exemplo, né? Então, aqui a gente pode ter, ó, plano de desenvolvimento proteção ambiental da bacia hidrográfica do reservatório e Então, ó, você começa a ter sub-áreas, áreas, até mesmo zoneamento do plano é, diretor e dentro de uma zona, você o, o marco do zoneamento... Dentro dessas macrozonas, vocês podem ter outras zonas. Uma questão que também é um zoneamento são essas cartas sínteses. Né? Então, por exemplo, por que, que a gente fala que é um zoneamento? Porque ele também tem diretrizes. Tá, ó, então, áreas aptas à urbanização, áreas aptas à urbanização ou consolidações com restrições, ó, áreas inaptas e áreas de alta prioridade para a conservação. Então, para cada zona, né? para cada área dessa, você vai ter as características, as recomendações, tá? E dentro e a, das recomendações que vão sair essas diretrizes para embasar as ações né, dos, planos, é, dos planos ambientais, né? Então, as ações que vão subsidiar, que vão fazer parte do projeto, do projeto os projetos que vão fazer parte do programa em cima e esses programas vão contemplar o plano ambiental por isso que a gente fala uma carta geotécnica é um zoneamento, mas não é um plano é necessariamente um plano ambiental né ele pôs as restrições é, mas ela é, não estabelece os projetos que vão ser né, que se pode executar as ações você tem restrições tá então uh, o que que acontece né a disciplina, então essa seria a última, último encontro síncrono, né? Então, o que que vai acontecer na semana que vem? Semana que vem vocês vão trabalhar no plano ambiental. Veja que uh, se vocês fizeram todas, vieram fazendo todas as atividades, vocês já estão com quase tudo pronto. Então, amanhã cedo, eu já, amanhã já é o dia, é o dia que eu vou pegar para é, corrigir, né? Fazer a devolutiva das ati da atividade de cenários, então vocês têm a introdução, então, mais ou menos, as atividades da primeira e segunda né, semana. Quando a gente fala do histórico do parque, os aspectos gerais, está contemplado na palestra da Andrea, e né, né, é, no dia que ela respondeu as questões, inclusive ela está aqui, caso vocês tenham questões mais pontuais ou específicas do parque, vocês podem... Abrir o microfone e colocar aqui, que ela também vai responder. A metodologia: vocês vão descrever o que vocês estão fazendo, lembrem de colocar a escala, é, de onde você ser é as informações, tá? É, diagnóstico e valoração: que a gente teve a, a, a aula de diagnóstico, é. A valoração ambiental a gente não fez, mas eu acabei deixando porque a gente teve uns exercícios lá em cima que ajudavam, ajudavam um pouco isso, mas é o diagnóstico ambiental, até vou, opa, né, uh, os cenários da semana passada e os de diretrizes dessa semana. Lembrem de colocar considerações finais e recomendações, né, Várias, é, vários grupos que eu fiz o feedback, eu já, até comentei, olha, pode incorporar né, no plano ambiental. Daí, depois, alguns eu dei a instrução. É uma questão que vocês também podem fazer é, na entrega do cenário, entregar o plano, o plano até onde vocês fizeram do plano, que eu vou fazer na devolutiva, falando como que está o plano, né é, o que, que poderia melhorar, alguma coisa assim. Tá? É, e daí, essa semana, vocês fazem o zoneamento e diretrizes. Então, o que, que vai acontecer? A entrega do zoneamento e diretrizes é segunda-feira que vem. Na terça, eu eu vou tentar, eu acho que eu não, Essa terça tem reunião à tarde, mas daí, então, às vezes acaba ficando alguns para devolver na quarta. Então, é, então pensem que entre quarta, terça e quarta eu faço a devolutiva. O que, que eu estou tentando fazer? Devolver pelo menos para um de cada grupo. Né? Então, é, quando eu vou fazer a avaliação, eu pego, né, não sei se vocês perceberam, mas eu é, meio que a devolutiva foi quase que, não digo instantaneamente, mas foi, é, eu pegava a primeira pessoa que aparecia no Moodle, né, da entrega, daí eu já via que, em que grupo que ela estava e ia buscando as outras pessoas. Então, dessa vez, eu vou tentar fazer, assim, pelo menos um por grupo, né fazer, intercalando isso, porque cada um fez uma narrativa. Né, e essa narrativa ela pode ser da, do cenário, de um cenário daqueles quatro. E ela pode ajudar vocês a, a alguma argumentação é nessa parte do zoneamento e diretrizes, tá? E daí, semana que vem, vocês entregam o zoneamento e diretrizes, eu faço a devolutiva também, e na segunda do dia 9, vocês fazem a entrega de todo o material, tá? Então, como a gente tem aula, né, teoricamente, segunda e, e quarta, então, o que, que eu vou colocar para vocês? É passar aquele material, né, passar para vocês o material de outro grupo, né, na verdade, a apresentação, e daí vocês é, é um, um formulário simples com, é mais assim uma questão bem rápida só para também ter essa a, a parte da não só da nota mas também como frequência da semana que da, dessas semanas que passaram né que, assim, que não vai ter mais os encontros simples nem nem entrega individual de atividade tá é, então aqui eu já tinha deixado eu acho que eu peguei o arquivo anterior né é, e lembrar o seguinte, então, uh, vocês podem colocar bastante ane os anexos, então, só lembrem do que, que é anexo e do que, que é o texto principal. É, em geral, vocês vão articular o texto, né não façam assim, ah, eu fiz um parágrafo, ah, ah é, igual teve atividades do diagnóstico que assim, estava ótimo a tabela, mas para incorporar né, o quadro, estava né, tava bom assim né os quadros né uh, o que, que faltava para o plano desenvolver o texto tá então não é simplesmente jogar a tabela jogar o cenário você tem que fazer conectar eles tá certo então assim o que eu tinha de passar de soluções porque a parte teórico prática né tá no vídeo tá gravado em vídeo para vocês era mais isso né, é normal no final né, do quadro as pessoas não aparecerem tanto, né? não sei como é que vocês estão em provas, atividades finais. A outra coisa, as atividades, né, todas vocês podem entregar até a semana. Daí tem que ver, acho que tem a data limite ali. Passou a data limite, ele fecha, então vocês precisam estar é, tá atentos e atentas nisso, tá? Mas segunda-feira eu já vou fechar as notas individuais, né? na segunda-feira da entrega Então dia 9 vocês provavelmente já vão ter a nota individual né e daí durante a semana eu eu espero na quinta-feira já fechar todas as notas vai depender do, do quanto quão rápido vocês vão ver e analisar a apresentação do colega da, do da colega tá é então eu acho que se assim, mais isso podem colocar abrir o microfone para fazer perguntas é, se tiver coisas específicas, o parque Andréia também está aqui. Né? Esse texto eu já pus, né? essas diretrizes aqui, né? essas, os conteúdos mínimos, eu já coloquei aqui, acabei colocando aqui, daí eu lembrei que eles estavam em alguma apresentação, mas eu acho que eu acabei nem disponibilizando. Então, uh, estão aqui, inclusive, com os pesos. tá uh, do, do vídeo, deixa eu só colocar aqui, né? que é uma planilha. Né, do vídeo aqui, é, aqui, aqui, tá? Então do vídeo aqui ó, é, é uma avaliação simples, né? Que eu vou colocar, né? É, e daí é isso que também os colegas vão analisar né, do vídeo. Daí, então, fica como uma média ponderada, tá bom? É, não sei se vocês têm dúvidas, alguns. O que eu tinha que falar é isso, né? Porque como toda a parte do conteúdo ele está já gravado para vocês eu acabo só trazendo as informações que eu acho que elas são mais mais é, que são necessárias né, para reforçar com vocês. Tá? Não sei, eu tinha, achei que estava eu, eu vendo alguém digitar, mas acho que não. Então, assim, qualquer coisa, que se vocês têm dúvidas, essas coisas podem colocar, se não, podem voltar o trabalho com, com os grupos de vocês, né? Eu percebo muito que acaba vindo um de cada grupo, ou não, não sei, né? É, mas, enfim, é, qualquer dúvida, vocês, semana que vem, o que, que eu vou fazer? Eu, eu vou, não tem nada para eu falar para vocês, então eu vou deixar a sala aberta nesse horário, para vocês entrarem se tiverem dúvidas. Daí se tiver várias pessoas, vai ser meio que na ordem de quem é, é, entrar, Daí, se precisar falar em particular, eu abro uma outra sala paralela, tá? Então semana que vem é, é para dúvidas, para alguns ajustes finais, essas coisas, tá bom? Não sei como que vocês estão, é, no plano, está andando, pelo que eu vi dos trabalhos, está andando, né? É, das entregas das atividades, é claro que para escrever o, o plano vocês vão né, fazer um texto, é um, é um instrumento né, de avaliação final, 70%, essas coisas. Eu vi também que tem várias pessoas que estão nos grupos e só estão fazendo o plano ambiental, né eu acho arriscado porque... É, pode não, não dar a nota necessária para passar, né 70%, então tem que tomar esse cuidado. Né? É, daí vocês falem para os colegas, para os colegas de vocês sobre isso, que ainda dá tempo de entregar atividades, que, porque tem gente que está em grupo, mas não entregou nenhuma atividade, então eu estou meio preocupada quanto a isso. Tá? Eu acho que não dá para postar tudo só na... na no plano ambiental, tá? Principalmente porque se a pessoa também não entregou nenhuma atividade, eu não sei o quanto está trabalhando e eu tô é só, às vezes eu, às vezes eu abro para ver os formulários e lembrar também, né, que nessa última, aqui vocês têm é, o formulário, né, de acompanhamento dos grupos, tá? Lembrem disso também, né? Então, onde tem o formulário, é importante que vocês preencham. Uma pessoa do grupo pode fazer o preenchimento para todo mundo, Tá? só para saber como que estão as coisas. Pra, também né, é isso que eu vou utilizar para atribuir a nota, é, né, às vezes, deu algum problema no grupo, alguma coisa assim no final, é, e vocês se relatarem, daí a gente faz, depois eu converso assim, com as pessoas, mando um e-mail para os grupos para é, refinar a nota ou não, né, daí depois depende... Da questão, porque às vezes a pessoa sai e não atualizar o mural, também tem isso, né? Então, também é, o formulário é para isso, tá bom? Dúvidas, né, para mim, para a Andrea, né, fiquem à vontade agora, porque eu já, a parte que eu tinha que passar para vocês, eu já passei.